E tem a, a do Bola, que é maravilhosa, porque a do Bola é um pouco do, do Carlos Alberto de Nóbrega, né? Porque o Carlos Alberto é assim... A, a. A, a, agora, do filho dele, que eu sempre falo, do Marcelo do de, Nóbrega, de Nobre parece uma foca, é lá no fundo... A, a. E tem a Luciana de que é, é assim mesmo. Agora a da Eliana... É da a Eliana é maravilhosa. A cara. da Eliana, a risada... Ô, Eliana, oh, Liana, vem aqui, Eliana. A Por favor, A gente quer rir com você, é, Eliana, né? porra. Presta atenção na risada da Eliana. É igual a da Luciana Jimenez, só que é mais aguda e não tem kill. Ela vai... Ah! Parece a alarme A Deliana é maravilhosa E ela faz um uns... <risos> faz, faz, faz A Deliane é maravilhosa Eu fui gravar um projeto com ela aí, bicho Ela é do nada, ela, ela é meio doutor Dr. Ray, sabe? É, eu sei que assim, é. Ela é lá Bicho, <risos> <risos> <risos> mano, que porra de risada é essa? Agora, a Luciana Gimenez, aconteceu um negócio há uns 15 anos atrás é. Caraca Eu fui no programa dela Aí ela tá assim, falando assim... Olha, gente, abafa. Hoje, no Super Pop, nós vamos receber a filha de um ex-BBB. Tem mais de 10 anos que ela não vê o seu pai. Eu falei, Luciano, pior sou eu. Tem mais de 40 que não vejo o meu. <risos> Aí ela... É Fudeu mesmo? Fudeu o clima do programa. É, não, ela tá assim... É, é mesmo? É, é mesmo? Por quê? Falei, Pô, porque eu, eu sou, sou cego, cego eu caralho. sou cego, Luciana. Por quê? E ela não entendeu o cara do ponto. Ela disse, cara, porque era cego. Ele não enxerga. Ah! E não entendeu. E depois, mas cara, é jura, você não viu seu palavra. Ela enxerga, enxerga ah, velho. Ela enxerga, Ela chega. boa noite. Pô, cara...